Eu sou a Isa e hoje no Consertando o Covet, o 1 de dezembro, a gente vai consertar as recompensas diárias. <risos> Que esse foi o item mais votado do post de problemas do Covid de dezembro. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, pode clicar. A coisa mais votada em duas horas foi. Recompensa diária sem sentido. Deveria ser 25 ingressos, 200 diamantes. Ou outro valor. Esse post vai ficar ligado pelo mês inteiro. Eu vou apagando as coisas que eu já falei. E vocês podem comentar também se vocês têm outra sugestão simples hoje a nossa solução né, porque primeiro que a recompensa diária é que você recebe todos os dias na sua caixa de entrada, que você ganha 100 diamantes e 20 ingressos gente, 20 ingressos não é nem tipo 15 ingressos pro daily e nem 25 ingressos um desafio normal, o que não faz sentido, porque a maioria dos desafios pede 25 ingressos, não 15. Então a solução é simples: aumentar 25 ingressos ou diminuir pra 15, gente. Tipo, ah, é pior ganhar menos ingressos. É pior. Só que o que a gente faz com 20 ingressos? Tipo, fica só faltando, fica sobrando, assim, que botar. E dependendo do horário que você recebe, você já fez o daily, então. Enfim, eu acho nada a ver você receber 20 ingressos é totalmente sem sentido, sem nexo. Deveria ser no mínimo 25. Dá pra fazer o dele ainda sobra 10. E a questão dos 100 diamantes, o que eu acho que tá errado. Eu acho que é muito pouco 100 diamantes. Assim como as recompensas do rally de diamantes são baixas demais, 100, 150, se você recebe uma bolsa grande repetida você ganha 25 diamantes. O que você faz com 25 diamantes hoje em dia no COVID? Compre uma meia calça de 2013. É isso que você faz, porque é a única coisa barata que tem. Só tem algumas formas de receber diamante, que é com a recompensa diária, fazendo TL ou BL e com as ofertas da Joy. Tem como assistir vídeo também. As formas da gente ganhar diamante são mínimas, é, é muito complicado. E aí a gente recebe tipo 100 diamantes na recompensa diária, por favor, né? Eu preciso de no mínimo 200 para comprar alguma coisa de valor. E Nem sei que coisa de valor é essa vai comprar com 200 diamantes. Tem alguma... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Temos aqui outro estudante de jogos conosco, qual é o seu nome? É Matheus. Me fala, o que você faria para melhorar o cenário atual do Covid, na questão você conversa de ar? Aumentaria a quantidade de tickets que a gente recebe. Eu acho que a quantidade de diamantes tá boa, porque você recebe 100 diamantes por dia, daí você fica tipo... Eu não tô olhando pra câmera. E daí você faz o quê? Você, você... ganha 100 diamantes por dia, em Sim. 10 dias você consegue mil. Ah, com 200 você, entrar, você ia ser muito mais rápido Se você entrar, ah, daí você não vai gastar dinheiro com o jogo Você acha que poderia ter outra recompensa diária? A não ser essas? Cash. Essas foram as nossas soluções. Obrigada pela sua participação. Até o próximo vídeo. Foi isso, gente. Hoje o vídeo é assim, simples, é fácil. A gente pode aumentar as recompensas, deixar os 20 de ticket e colocar assim de Cash, mas não sei o que, que, que sim de cash vai aumentar na nossa vida, né? Mas a gente aceita tudo que é de graça. Então, se você tem alguma sugestão melhor, comenta aqui embaixo. Não deixe de comentar. Manda sua sugestão de problema, se não tem uma na enquete do grupo, o link tá aqui embaixo. Você tem que participar do grupo pra poder comentar e interagir. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Tchau!